Minha história com a Liotte é bem bacana. Desde Jezabel, da Recó, grave aqui em Paulínia, próxima a Campinas, ela é a única que tem manganês e zinco no mesmo produto. Né? Nenhuma tem é a única, né? E manter a propriedade, né? é Dentro envasada, né? O cara tem a fonte desses minerais, né? Na água, né? Na fazenda, então assim é maravilhoso, né? Gratidão por ter essa água aqui, né? Por existir uma água dessa, né? A tamanha, né? O tamanho benefício manda de volta que eu gasto muito, né? Uma aqui o tempo todo e uso muito isso, o gamo, é... é muito bom, né? <risos> É brasileiro, cara. É feito aqui. Não tem internacional que bata de ponta, sabe? O que ela faz pela pele, né? Eu vejo resultados os anos, né? Obrigado pela parceria. É, gratidão de coração, né? Sempre bom. Eu sempre fica uma para mim, né? E o, as outras, né? As outras cinco eu vou usar para trabalhar, né? É para mim. Mas é uma coisa que eu amo muito, né? A minha acabou. Né? Três dias fiquei sem, viu? E aí chegou, mas agora tem mais da Eliotte. Obrigado, Ernesto Eliotte. É sempre um fofo, né? E é muito bom, né? Essa água termal foi a melhor que eu descobri. Né? Nem quero as internacionais, essa para mim me supre muito né? os minerais que ela tem. Eu amo. Obrigado, viu?